Rapaziada, é, vou estar tá mostrando hoje para vocês pra pegar essa skin aqui, ó, da Skarelle Maré. É bem simples, vocês vão acessar o site que eu vou deixar na descrição aí. Vai em Register No. Aqui vocês vão só preencher aqui o nome aqui, ó. O sexo, data de nascimento, vou colocar aqui. Março, não, não qualquer coisa aqui masculino, o nome qualquer coisa vou colocar. Assim, já era. Aqui vocês vão preencher o e-mail de vocês. E aqui, aqui que é o problema de algumas coisas. É, por exemplo, só vai ter um aqui tem que colocar o número da da Índia. Eu vou deixar aí é 70211 vocês vão ter que colocar mais cinco números aleatórios até combinar e vocês conseguirem. Aqui vocês vão colocar 70 211 e colocar mais cinco números diferentes. Vou colocar quatro outros, cinco, preencher o capítice. Vou dar um registro. Ah, lembrando que é 10 ditos, eu coloquei quatro, falta mais um. como vocês viram aí foi bem rápido de primeiro eu acertei aí o código já vai chegar no e-mail aqui no tá junto objeto verificado clicar no link para validar aí volta na caixa de entrada após validar já vai aparecer aqui o código eu nem vou precisar esse código aqui eu vou deixar na própria porque eu já tenho a skin mas é bem simples aí como vocês podem ver aí, tamo junto, se inscreve no canal, é nóis!